E aí galera, bate-papo com os amigos, futebol é aqui, é aqui é Série C, aqui é Paraíba, aqui é Norte e Nordeste, tamo junto e misturado. Vamos falar muito de Série C do Campeonato Brasileiro. Quinta-feira, o Bate-Papo com os amigos convida você para falar do que ninguém quer falar da Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos falar muito do... Botafogo da Paraíba avançou. Torcedor do Botafogo feliz, chega de ufa, chega de agonia, o torcedor do Botafogo acredita no belo e vai para cima nesse quadrangular final, em busca do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Tamo junto, torcedor do Botafogo, acreditando, e também o torcedor da Odu. O torcedor do Sandu sabe que a casa do Sandu é aqui. Por isso que ele assiste, por isso que ele compartilha, por isso que ele se inscreve no canal. Faça com que o torcedor bicolor, venha para cá, manda um abraço para a Genética, o amigo Bicolor, para o Ita, para todo torcedor apaixonado do Norte do Brasil, pelo Pai Sandu. Quinta-feira, vamos falar muito dessa classificação, desse Pai Sandu que avançou. Eu peço a você, deixe os seus comentários. O Pai Sandu vai subir, é a hora. Contamos com você, quinta-feira, de 8 horas da noite. Também vamos falar do nosso amigo Elso, rapaz. Porque, sabe por quê? Porque a Raposa avançou, é, a Raposa venceu o Guarani de Sobral por 2x1, um. ainda tem o próximo jogo, já deu um passo, aliás, para avançar para a próxima fase, e o Campinense, a gente aguarda o Campinense, de braços abertos na Série C do Campeonato Brasileiro, Botafogo indo para bem, Campinense chegando na C. é a Paraíba crescendo, é mostrando o seu futebol o Brasil, manda um abraço para o Elcio, manda um abraço para todo o torcedor paraibano que acredita na Raposa. É isso aí, o bate-papo com amigos vai mostrar muito também, a gente vai discutir. Por isso que eu preciso de você. Você aí do outro lado, deixe os seus comentários. O Pai Sandu sobe? Será que o Manaus vai avançar? Será que a Tombência vai atravessar nesse grupo? Será que é, é, é, a gente, o Pai Sandu vai subir dessa vez? Será que o torcedor do Botafogo vai acabar aquela agonia? Tudo isso você vem debater através do áudio que o áudio, você aqui no bate-papo solta a sua voz. Através dos seus comentários, deixe os seus comentários aí que a gente vai repercutir quinta-feira. E também as suas mensagens. Ajuda o canal Bate-Papo os amigos. Através do Pix, caminhoufc, é a chave. Ou pelo chat ao vivo, quando a gente estiver ao vivo. Contribua, ajude o canal, o seu canal. Porque o canal não é meu, não é do Mário, não é do pessoal. O canal é nosso, o canal é do torcedor. Chega de mimimi. O canal é da Série C. O canal que chegou para ficar O canal para você Bate-papo com os amigos, futebol é aqui Deixe o seu like Deixe os seus comentários, compartilhe esse vídeo Porque o Brasil tem que conhecer O Bate-papo com os amigos E vai ser através de você Bate-papo com os amigos, futebol é aqui Até quinta-feira de 8 horas Eu e a galerinha do Bate-papo com os amigos Uma boa tarde a vocês, muito obrigado pelo carinho E por tudo que vocês vêm fazendo por esse canal Por isso que quem acredita no que ninguém quer falar Vai junto com a gente Vamos embora, vamos embora. Bate-papo com os amigos, a gente vai terminando com um hino, é, o hino, o do, hino do, do classificado, né? Por que não? De um dos classificados. O hino do Papão da Curuzu. Um abraço a você do Norte, um abraço a você do Nordeste. Até mais.